Oi, gente, estou aqui hoje nesse calorão danado aqui, não podendo ligar o ventilador, com essa manga aqui, <risos> não posso abrir a porta nem para ventilar, e com essa caixa ferrada aí latindo. Vamos ver o que vai dar então, né? Então, para começar, o que são relacionamentos destrutivos? É quando você ou outra pessoa estão ligados a sentimentos como ciúmes, possessão, quando vocês se expressam com palavrões quando há xingamentos, quando há uma falta de respeito, onde ambos acabam machucando um ao outro com palavras, agressão verbal ou agressão de fato. Quando a situação em geral ela foge de controle ela foge do que é normal e do que é ideal para um relacionamento né? o que, que você espera de um relacionamento? É, a maioria das pessoas espera ou ao menos idealiza que tenha um relacionamento saudável, mas muitas vezes isso não acontece, ou isso deixa de acontecer em algum momento muitas vezes a relação começa mil maravilhas e ao longo do tempo ela vai se perdendo e depois surgem as brigas, que é normal né para todo casal, todo casal tem brigas só que essas brigas muitas vezes elas acabam tomando uma proporção que ela se torna em algum momento inaceitável, você sabe que uma relação ela é destrutiva quando ela ultrapassa os seus valores, ela corrompe os seus valores, quando ela te agride moralmente, quando ela te bota pra baixo, quando sua autoestima cai, quando você por vezes não se acha merecedor de ter um relacionamento bom, um relacionamento saudável, sua autoestima tá tão baixa que quando vê você acha que você nem merece viver o amor, viver o amor de uma forma boa, de uma forma construtiva pro casal. Então, a relação ideal é aquela relação onde ela é construtiva. Onde os dois conseguem tirar aprendizados, por mais que sejam ínfimos, mas que os dois estejam crescendo e que os dois tenham aprendizados com aquilo. Que eles se encaixem, que eles combinem um com o outro, que as diferenças se complementem. O que você tem que é diferente de mim me complementa, assim como o contrário, o que eu tenho que é diferente de você te complementa e te faz evoluir e o que você tem para me ensinar também me faz evoluir. Essa é uma relação saudável e é uma relação onde não há cobrança excessiva, ciúmes, possessão, agressão, tudo isso não impera e não entra no relacionamento. A partir do momento que entra esse tipo de coisa, você tem que abrir o seu olho. Não sou eu que vou dizer que você tem que terminar aquela relação, até porque, por mais que seja uma resposta mais óbvia, essa resposta tem que vir de você, porque você é o principal principal interessado. Se você ainda está num relacionamento destrutivo e você tem consciência ou você ao menos sabe bem lá no fundo que aquele relacionamento não está te fazendo bem e você continua nele, tem alguma coisa que você precisa aprender com isso. Então ela vai continuar se repetindo muitas vezes por vários relacionamentos até que você entenda o que, que o universo está querendo dizer com aquilo. Porque todas, sem exceção Todas as situações que acontecem conosco Elas têm um objetivo maior Tem alguma coisa que você ainda não tirou o aprendizado daquilo Todas as situações boas ou ruins Elas têm alguma coisa a nos ensinar Ou sobre nós mesmos Ou talvez a forma que nós lidamos com as situações Ou talvez a entender os outros A forma que nós enxergamos os outros Ou ao mundo, enfim Cada situação ela tem uma natureza muito específica E não tem como eu dizer uma resposta pronta para todos os casos então você tem que analisar de acordo com a situação em qual momento você se encaixa qual aprendizado você consegue tirar daquilo o aprendizado em si você vai aprender no seu íntimo no seu ser interno ele sabe o que você tem que aprender mas você tem que enxergar isso se você não enxerga você vai viver aquela situação até que você mude os padrões que geraram essas situações quando você modifica, você quebra a corrente e ela deixa de acontecer. De tanto a gente receber aquilo, a gente se cansar né de, de passar pelas mesmas situações, uma hora a gente vê que, opa, Peraí, né? Tem que fazer alguma coisa? O que que tá acontecendo? Por que isso só tá acontecendo várias e várias vezes? Ah, em todos os relacionamentos eu sou traída. Ah, em todos os relacionamentos tem brigas. Em todos os relacionamentos que eu tenho, a pessoa abusa de mim moralmente. Ou a pessoa ela só tem interesse financeiro. Enfim, podem acontecer muitas coisas, mas por que isso tá acontecendo com você? O que que você precisa mudar em você para que isso pare de acontecer? Eu vou deixar aí uma reflexão, que é uma reflexão bem ampla, eu não tenho uma resposta pronta, mas você precisa refletir e buscar as respostas dentro de você. Então, concluindo sobre os relacionamentos, o relacionamento, em primeiro lugar, ele tem que ser saudável, para ambas as partes. Se você tá num relacionamento que ele não tá sendo saudável para você, por que, que você vai continuar? O que que tá agregando de bom na sua vida? Ah, mas eu gosto do fulaninho ou da fulaninha, mas eu não consigo me separar dele. Tudo bem, mas isso tá sendo bom pra você. Em primeiro lugar, antes de amar qualquer pessoa, você tem que se amar. Neste momento, você tá se amando. Se você continua uma relação que não tá te fazendo bem e você espera que ela mude, que a outra pessoa mude, eu vou lhe ser bem sincera. É muito difícil que a pessoa mude, que a relação mude. É muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Por quê? Porque as pessoas elas não têm consciência do que elas fazem. E se elas não têm consciência, como é que elas vão mudar? Como elas vão mudar o que elas não sabem que existe? O primeiro passo para você mudar qualquer coisa, você tem que saber que aquilo existe em você e que você precisa mudar. O primeiro passo é você enxergar. Mas muitas pessoas sequer enxergam e elas prometem mudanças para não perder outra pessoa. Então você tem que sentir no seu relacionamento se é o caso da pessoa estar tá prometendo ali da boca para fora ou se ela tá realmente disposta e vai fazer os esforços necessários para manter aquela relação. Para que vocês possam ter um convívio bom, um convívio harmonioso, um convívio sem brigas, sem discussões, sem seja lá o que for né, que tá atrapalhando aí a relação de vocês. Quando você termina uma relação que você sabe que não está te fazendo bem e você entende, você sabe o quanto aquilo está te fazendo mal, quando você libera o que está te fazendo mal, você abre espaço para coisas novas, você abre espaço para um novo caminho na sua vida. Se você não abrir esse espaço, ele não vai acontecer e você vai ficar preso àquelas emoções que não te agregam. Quando chega nesse ponto, você não consegue manter aquilo. E mesmo que você consiga manter, você não vai ser feliz. Do que adianta você manter alguma coisa que não tá te trazendo felicidade, que não tá te fazendo bem? A relação até pode te trazer felicidade em alguns momentos. Mas será? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Quando você bota na balança, o que, que pesa mais? Pesa mais o lado ruim, onde você tá aqui discutindo, pregando, sendo humilhado, ou o lado bom pesa mais, onde há coisas que te trazem felicidade, que te trazem alegria, que te trazem bem-estar. Ou tá equilibrado, você ainda não se decidiu se tá mais bom ou se tá mais ruim. Você tem que botar na balança e ver o que que pra você pesa mais. O que que tá pesando mais? Tem mais alegria ou tem mais negatividade no seu relacionamento? Um relacionamento que não tá sendo saudável, não tá te agregando, não vai te fazer feliz, não vai te realizar. Você continua nesse relacionamento por motivos de apego, por motivos emocionais que você não consegue separar daquela pessoa, ou talvez por motivos financeiros você depende daquela pessoa, ou porque você tem filhos, você não quer causar ali um rompimento na sua família. Enfim, tem motivos que te travam pra terminar o relacionamento. Tudo isso que você tá passando, tá valendo a pena? Tá te fazendo melhorar na sua vida? Tá te trazendo coisas boas? Esse é o recado que eu queria dar hoje, porque eu vejo que tem muitas pessoas que se apegam a relacionamentos destrutivos e não sabem como se desvencilhar daquilo, e continuam e permanecem por muito, muito tempo. E depois, quando elas conseguem se desvencilhar, elas vão ver ''Nossa, como isso me fez bem, eu devia ter feito isso antes, se eu soubesse que estava me afetando tanto na minha vida, hoje eu tô muito melhor.'' tem muitos relacionamentos que são tão, estão tá num nível tão, mas tão destrutivo, que você termina, você se sente melhor, porque você recebeu a sua vida de volta, você recebeu a sua liberdade, você recebeu a sua tranquilidade, paz de espírito, você não, não tem que ligar porque a sociedade diz, porque você tem que ter alguém, porque você tem que ter um namorado, você tem que ter um marido, uma família, na boa, você é você, você escolhe o que você quer para sua vida, e você tá escolhendo nesse momento? Você tá refletindo e escolhendo o que você quer pra sua vida? Tá condizente com o que você quer? Vocês dois estão alinhados ali nos seus propósitos? Você tem um objetivo de vida aqui em cima, digamos, e o objetivo dele aqui embaixo, ou vice-versa, né? Do homem e da mulher? Ou os objetivos de vocês estão na mesma linha? Que seja um pouco acima, não tem problema, mas estão na mesma linha ou tá muito, muito disparado? Isso atrapalha! Você tem que ver o que que pra você é saudável, tá batendo as ideias de vocês, vocês conseguem conversar, o pensamento da outra pessoa, ela tá condizente com o seu, a pessoa consegue te entender, ou você consegue entender a pessoa. Se não tá legal pra você e o outro não tá vendo, ou porque você não tá mostrando, você não quer mostrar, mas você sabe que não tá legal, e se não tá legal, por que que você vai continuar, meu Deus? Tenha iniciativa, tenha força de vontade, tenha garra, saiba o que você quer para sua vida. Se não está sendo bom para você, termina, rompe, ninguém vai morrer por isso. Ou então fala, conversa, tenta mudar, tenta melhorar. É sempre importante fazer isso, mudar, melhorar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito persistente nesses casos. Eu tento, tento, tento, tento, tento. até não dar mais. E quando não dá mais, não dá mais mesmo. Porque eu já tentei tudo, mas eu tento até eu saber que eu tentei tudo, porque eu fico com a consciência tranquila. Eu sigo a minha vida porque eu fiz tudo que eu podia e a pessoa não correspondeu, ou o relacionamento não correspondeu. E deixa aí, deixa aí, porque é uma coisa que não, não encaixa. É a mesma coisa que você vestir 42 e querer caber numa calça 38, não encaixa, não cabe, não entra. Se você tá numa relação dessas, você tá ali se desgastando. Porque olha o esforço que você faz pra colocar uma calça. Quando ela não te entra, você fica assim. As mulheres sabem disso, né? Você fica assim. Entra, entra. E quando ela entra, ela entra e fica apertada. Ela te machuca. Sai gordura pra tudo que é lado. Não é legal, gente? Passa gente! que que você vai ficar com aquela calça? Ah, mas aquela calça eu ganhei do fulano, do ciclão, do beltrano. Usei ela tantas vezes, eu gosto tanto dela. Ou você emagrece, ou você doa a calça. Ou você vende, ou sei lá, faz o que você quiser com a calça. Mas não cabe mais em você, entendeu? Ou no caso da relação com você, se moldam pra caber de novo. Pra vocês encaixarem de novo. Ou... Sinto muito, né? Acabou... Deu, né? Eu quero dizer assim, eu não tô incentivando ninguém a terminar, embora em parte eu esteja, mas... Não é o meu objetivo, o meu objetivo é que vocês abram os olhos para as coisas que acontecem e consigam tomar uma atitude diante a isso, tá? Por quê? Porque eu quero bem de vocês. Muitas vezes as pessoas não te falam essas coisas, né? Então é muito importante você saber disso e saber o que tá acontecendo e poder tomar providências a partir disso. Então é isso, né, reflitam se tá fazendo bem mesmo pra vocês ou não. Se não estiver fazendo bem, desapega, que nem você faz com as roupas do armário, desapega, vai te fazer melhor. Porque aquela coisa tá ali e não tá te servindo mais, tá na hora de dar uma reciclada, né. Então é esse meu recato, desejo tudo de bom nos relacionamentos de vocês e que vocês consigam encontrar aí um caminho pra que os dois se acertem, né, ou pro bem ou pro mal, mas que se acertem. Tá bom. Boa sorte, tudo de bom. Um abraço.